Quando nós olhamos para a natureza é, e para o nosso corpo, nós vamos entender qual é a mensagem do Criador, da criação, é? que é exatamente uma lógica cooperativa, gente, não é destrutiva. Então, assim, reconcilie-se com o seu passado e, a partir de agora, quando você pensar em crescer, em empreender, vai abrir uma empresa, você tem que estar pensando não só em você, não é? Pensamento egoísta é um pensamento autodestrutivo. que Você desconecta de estar fazendo bem para você. Você diz, mas como assim? Mas é egoísta eu não estou pensando em mim? Aí você está pensando em você, mas não está pensando nos outros. E se você está gerando sofrimento aos outras pessoas, seja lá de maneira consciente ou inconsciente. Essa fatura virá. Então, a atitude egoísta é uma atitude burra. É uma atitude involutiva. Porque nós, né, quando agimos no egoísmo, nós nos colocamos em primeiro lugar sem olhar para, os, para o mundo em torno de nós. Isso não é uma coisa legal. Porque o, o universo nos convida a viver em comunhão, em cooperação. Aí você diz, Wallace, mas você não disse para se colocar em primeiro lugar? Sim, Aí sim, é um egoísmo saudável, é você aprender, focar em você, cure-se primeiro antes de estar tá querendo curar as outras pessoas, dê a mão para você. Tá? Essa é uma, é uma atitude egoísta no sentido de você na, estar focado em você, mas em nenhum momento eu vou dizer para você, ó, foque tanto em você ao ponto de, de fazer qualquer coisa para chegar onde você quer. Não, não isso não funciona, gente. Não funciona. Se você plantar maldades, se você plantar sofrimento, você vai, vai atrair para você tudo isso. Não é inteligente agir assim. O egoísmo saudável é quando você está focado em você, mas focado em você para se aprimorar, para se melhorar e sempre... E sempre com o seu radar ligado. Eu não posso estar melhorando ao mesmo tempo que eu estou excluindo, que eu estou fazendo mal a alguém, que eu estou é, mentindo, traindo, né? roubando, né? me enfim. Né? Agindo de maneira arrogante. Então, assim, é a grande questão é perceber essa lei chamada lei de causa e efeito, que é que rege a lógica do karma, é a, é a forma mais inteligente que você pode entender que o universo criou de colocar a responsabilidade nas nossas mãos. Ou seja, você está criando o mundo que você acreditou. Então, só você, né, só nós podemos mudar o nosso mundo. Então, é tomar essa decisão né, o quanto antes possível, né, o quanto antes possível para que você não sacrifique-se através das suas próprias mãos, dos seus pensamentos sentimentos e ações. Então, a frase de hoje é uma frase que fala dessa relação do, do universo, nós no universo enquanto semente. É o seguinte, quanticamente você é uma semente do universo, convidado, convidada a tocar a sua música singular na sinfonia cósmica. Então nós estamos sendo chamados para fazer parte da grande música, da grande, da grande sinfonia. É, se nós estamos aqui é porque nós importamos para o universo cada ser humano importa todos nós importamos então liberte-se de preconceito seja lá do que for político de gênero religioso cultural entendeu isso tudo são prisões isso tudo são prisões que nos levam a bom nos levar a conviver com essas situações a vida vai nos colocar em cheque Ame, coloque o amor em primeiro lugar. Quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, a gente não pergunta para a pessoa se ela, é, o curso que ela tem, qual a religião dela, qual a opção sexual dela. A gente quer saber o caráter, se a pessoa é boa. É isso. A Lailama fala muito sobre isso. Qual é a sua religião? minha religião é a bondade. É isso que nós precisamos colocar como prioridade. Se é uma pessoa boa, você está exercitando se é uma pessoa boa. É isso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas boas. Não, é? não importa sua cor não importa sua opção sexual sua opção religiosa, sua opção política não, é uma pessoa boa, de bom coração, bem intencionada honesta, isso são valores são princípios, não traia valores e princípios porque é uma traição para a sua própria evolução tá? então essa, essa é a lógica a gente está se vigiando orai, vigiai, orai, vigiai orai, vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai. é exatamente para que você não dê brecha para você trair né, a sua grandeza Desperte-se, então, amanhã teremos uma nova reflexão para você.